uma grande parte dos afiliados até mesmo a maioria quando começa no marketing digital não tem muito previsibilidade e buscam fórmulas plataforma para divulgar seus links de afiliados um tempo atrás gravei e mostrei para você aqui no canal um site secreto para você divulgar o seu link de afiliado E muita gente viu esse vídeo aplicaram e me mandaram os resultados pelo WhatsApp eu fiquei super feliz fiquei muito muito muito animado demais eu realmente replicar isso aqui novamente então nesse vídeo de hoje vou te revelar não só um site mas sim, eu vou te revelar três sites secretos para você divulgar o seu link de afiliado de forma estratégica e alinhada. Stay, go, go, yeah. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Walls empreendedorismo digital para quem não me conhece me chamo Miguel eu sou especialista em escalas de negócios digitais e também negócios locais e já aproveitando o gancho se você é um dono de empresa dono de um negócio físico dono de um produto físico dono de um negócio digital tenho a minhas consultorias está inclusive gratuita até consultoria e mentorias tá todos os links aqui debaixo da descrição do vídeo só você clicar aqui tá entrar em contato comigo que a gente marcamos uma reunião você e tratamos melhor sobre o teu projeto nesse vídeo nesse conteúdo tão top eu vim trazer para vocês de revelar três sites super secreto para você divulgar o seu link de afiliado muitos afiliados pesquisam buscam né plataformas para divulgar seus links de forma estratégica e assim o BT os ganhos os resultados das comissões que tanto almejam na tua jornada então nosso foco nosso objetivo é de chegar até a venda em si e nesse vídeo eu vou te revelar três sites secretos que você vai poder divulgar seu link de afiliado de forma totalmente 100% gratuito sem gastar um centavo é só você executar que eu vou te mostrar aqui o passo a passo e você vai ter vendas diárias todos os dias pode ter certeza é só aplicar se você já gostou do tema desse vídeo dessa aqui embaixo já se inscreve no canal deixa o seu like o seu comentário que vai ser muito importante vai me ajudar bastante tá bom para mim trazer mais vídeos assim como hoje para você e deixa o seu comentário se você conhece algum desses sites. E me diz também se você conhece, ou já ouviu falar, ou nunca viu falar, tá? De um desses sites que eu vou te revelar, eu vou te mostrar para você aqui no nosso conteúdo. Beleza? Então sem muita enrolação. Vamos para o nosso conteúdo na prática na tela do meu computador. Vamos embora. Bem direto ao ponto sem enrolação. Você vai ver no seu navegador do Google Chrome. Você vai digitar aqui na barra de pesquisa, tá? Viva local, tá? Esse vai ser o nosso primeiro site. Beleza? Viva local. Então você já pode ver aqui nesse site, Ok? E aí temos aqui algumas opções aqui de imóveis, de empregos, de veículos, tá? Uma delas que me chama muito a atenção nesse site para você divulgar seu link de afiliado é aqui ó, na barra de cursos, tá? Você clicar aqui em Outros Cursos. E aqui você já pode ver nessa janela, já tem vários afiliados, ok? Já divulgando produtos aqui dentro, então vale muito a pena, ok? Se você focar nisso aqui, tá? Afiliados profissionais, eles buscam ferramentas, tá? Então eles buscam sites, mini sites para divulgar seus produtos e assim montar diversos sites vai estar tá vendendo todos os dias com alta escala, que okay? Como afiliado. Então se você aplicar várias meses que eu vou te passar aqui, tá? E o terceiro site ainda vai ser melhor, tá? Para você divulgar seu link de afiliado. Então, já pode ver aqui. Já tem, temos aqui vários produtos. Tá. E para você é poder se cadastrar aqui também é gratuito. Você não paga nada, cara. É, é um fonte de renda que você vai estar tá construindo tá? no longo prazo. Tá. Se você tiver uns 15, 10, 10 15, 20 sites desse aqui, cara, com produtos diferentes, principalmente, tá. Então, você vai ter um, um negócio lucrativo. Tá bom. Então, super recomendo que você entre aqui dentro, tá. Como dica para você, dica bons tá que você verifique se aqui dentro realmente tem que realmente tem um mesmo produto que você quer divulgar tá bom caso não tenha então é uma janela muito boa tá é uma é uma oportunidade lucrativa tá bom não vai pegar exatamente o mesmo produto como aqui ó tá provavelmente essa pessoa aqui ela pode também estar tá trabalhando também a mesma a mesma estratégia tá mas ou não talvez tá então talvez seja algum outro outros afiliados, tá bom que tá fazendo o mesmo produto então é de, de fato é, trabalho de forma, de forma estratégica. Você pode fazer o mesmo anúncio, por exemplo, aqui dentro, tá? É, colocando aqui ofertas diferentes, tá? Você pode estar tá trocando aqui, colocando as páginas, né? É, Diferente. Então, você busca um produtos lucrativos, tá bom? Um produtos físicos que possa realmente te dar uma boa comissão, certo? para você divulgar dentro desse site, tá? Você já pode ver que tem vários aqui, ó, vários anúncios, tá bom? Vários anúncios, e, ok? Até do robô, tá? O robô investidor, confeitaria, tá? Tarô também aqui, ó. Tarô, tá bom? O do Alex também tá aqui, ó. Tá, o formulário negócio online aqui também o do receita para secar esse produto vende bastante. Então, ó, esse cara aqui provavelmente está fazendo alguma estratégia. Tá, que isso é bem interessante. Tá, olha só, tem vários dele. Tá bom, então você pode identificar produtos que a qual não tem aqui que você pode trazer para cá. O okay? que para você vender, ok? Olha só, tem muitos anúncios, muitos tá. E aqui tem mais, tem mais ainda. Você pode até separar, né, por categoria, por exemplo, tá. Você pode escrever, ó tá tem vários outros planos até books até ó é book o segredo de Hollywood né tá que autoestima tá olha só que legal tá então esse site cara é muito lucrativo tá tô testando esse site inclusive até ok outras pessoas também estão replicando para a gente poder melhorar e trazer mais conteúdo sobre esse site para você tá bom então esse aqui foi o nosso primeiro site tá bom então para você você cadastrar você não paga é gratuito, ok? Não, não precisa você fazer investimento nenhum, é zero, é zero. Então, é aqui esse nosso primeiro site, beleza? O nosso segundo site é isso aqui, tá? Esse nosso segundo site, tá? O zip tá? Você vai pegar esse site também. Você vai digitar aqui na barra de pesquisa, tá bom? Não te preocupa que eu vou deixar todos os links para você que embaixo o vídeo aqui na descrição para você já clicar e já acessar de imediato, tá bom? A esses sites, beleza? Então, esse aqui é o nosso segundo site, tá, o nosso site que vai vamos estar tá trabalhando, o processo aqui é a mesma coisa, você vai fazer o cadastro também, gratuito o cadastro, você não vai pagar nada, né, para tá fazendo aqui o teu cadastro, tá bom, não te preocupa que isso aqui é bem tranquilo, tá, você já pode ver aqui, ó, aqui também já, outros anúncios também até, tá, ó, você pode ver aqui, temos aqui também, ó, anúncios de imóveis, você pode ver as categorias, tá, tão específicas, tá, então você pode selecionar uma dessas categorias, beleza, você pode pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, aulas para concursos públicos, por exemplo, aqui, ó, pode... Tem várias tá bom tem vários aqui você pode fazer seu anúncio aqui dentro tá ó tá lógico que, que as plataformas todas elas tá tem alguns limites ali dentro o okay? que você precisa pagar tá bom mas aqui pode ficar tranquilo que mesmo assim mesmo assim dá pra você ganhar dinheiro dá pra você fazer fazer seu anúncio aqui divulgar o link de afiliado aqui tá vai criar um banner bem bonito, né? um banner bem chamativo, ok? Você vai usar o canvas para estar tá fazendo aqui esses banners aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, um desses aqui, um desses, tá? Você pode estar tá fazendo o seu anúncio aqui dentro, tá? Você pode ver que também aqui, ó, esse anúncio aqui, por exemplo, que é? Escolas, escola Design de Unhas, olha que detalhes, você pode ver aqui, ó, vamos embora ver aqui, ó. tá? Tem tudo aqui, ó, tudo específico, você vai fazer identicamente, ok? Você vai para você divulgar o seu link, tá? Aqui, de afiliado aqui dentro, tá? Ó, olha só, você vai fazer, tudo aqui de forma estratégica tá bom alinhada você pode modelar até o okay? que você vai buscar produtos que realmente aqui não tenha tá você vai fazer essa gaste tempo nisso porque vai valer muito a pena tá bom e você vai trazer para cá esse produto tá pode ser, pode ser um produto físico pode ser um produto digital beleza você pode estar reutilizando o okay? que esse projeto tá você vai montar aquela estruturazinha bem alinhada ok para você montar aqui dentro você colocar aqui dentro desse site Tá bom? Então muito legal. Então é bem legal, bem interessante, ó, temos algumas imagens aqui dentro. a ah, olha só. Tá? Aqui já mostra já isso aqui já legal porque o cliente, ele já vai, né, ter já, já um pacto, né, com essas imagens, imagens reais, também tá ó? São mais bem nítidas. Então isso aqui é bem é bem interessante, OK? Ao é cliente que vai estar tá vendo aqui, tá bom? E vamos voltar aqui pra gente, voltar aqui pro, pro início. E aqui, mais aqui você pode pesquisar aqui por região, tá? Você pode colocar aqui a cidade. Beleza? Então é bem simples aqui, ó. Vou colocar inserindo isso aqui, ó, por exemplo, tá? Vai me pedir um e-mail porque não tem um cadastro aqui, tá bom? Então você pode fazer o seu cadastro aqui, é bem simples, bem intuitivo, tá bom? De, de fazer. Então fica tranquilo. Beleza? Então esse aqui é nosso segundo site, beleza? Beleza? Então bem simples, tá? Então você pode escolher aqui as categorias que eu mencionei aqui um pouquinho mais atrás, tá bom? Você pode ver que, ó, tem, temos aqui alguns tópicos aqui. Você pode é, pegar um desses tópicos aqui, tá? E, e entrar de acordo com o teu nicho. Beleza? Então, bem interessante esse site também é para você divulgar o seu link, né, de afiliado. Beleza? Use de forma inteligente. Então, use de forma inteligente, profissional, alinhada, tá? Não faça como os amadores, porque esse mercado não tem mais espaço para amadores. Não tem, Aí tá? depois você pode estar tá se frustrando. Então, faça da forma correta, tá? Faça da forma justa mesmo, tá bom? E construa o seu império online. Que com certeza você vai ter muitos resultados, tá bom? Se você aplicar exatamente usando, aqui, usando o poder dos sites gratuitos na internet, tá bom? Então, use bem mesmo essas ferramentas. Use e abuse. Tá de com alinhada, então já pode ver que já tem anúncios aqui aparecendo tá, de várias formas. Tá, então o um site bem é interessante para você divulgar o seu link como afiliado. Tá bom, então use mesmo e é, de forma inteligente esse site que eu tô te passando para você aqui, que forma é gratuita para te ajudar. Ok, o nosso terceiro e último site tá. É esse aqui tá. Esse que é o nosso terceiro site. Que é esse... E esse é o mercado .com .br, tá Eu vou deixar para você também o link aqui debaixo, tá bom? Então você pode estar tá trabalhando também com esse site, tá bom? O site bem gratuito, você não paga nada, um site muito top, cara. Muita gente também está tendo resultado, né? Os afiliados profissionais estão utilizando bastante esse site, porque okay? está então, montando é, uma estrutura tá específica com esse site, isso aqui tá? Então com vários produtos, você já pode ver que de cara tá ó, olha só como os site são interessantes. tá é, Muita gente já está afiliada aqui, ó, já tem afiliados aqui anunciando tá tal, aqui ó um negócio online está aqui também como assim outros produtos também ok então você pode escolher também as categorias tá aqui ó tem ó educação tá arte e artesanato tá bom você pode estar tá definindo aqui as categorias beleza e você pode estar tá trabalhando aqui com, com uma dessas opções tá e trazer para trazer para dentro desse site tá o seu anúncio tá? de forma totalmente sem setor orgânica sem fazer investimento você precisar fazer investimento em nenhuma estrutura que eu te passei aqui beleza que nosso foco objetivo aqui é orgânico tá bom mas lógico que você faça tráfego pago faça monta um anúncio ali tá leve a sério mas mas crie tá a sua fonte orgânica tá bom porque no longo prazo isso vai te trazer muitos lucros tá bom eu hoje já tenho também inclusive tá algumas estruturas que tá estavam também já há um tempo forma é orgânica tá então já me gera bons lucros beleza então para você não perder tempo, é, não ficar somente numa coisa só, tipo, ah, tráfego pago, ah, somente tráfego orgânico, trabalha com os dois, tá bom? Trabalha com os dois, porque isso vai te trazer margem no longo prazo, você vai aprender com um, tá? Mas com o outro também vai te gerar uma renda ali lucrativa, tá? Deixa que você faça da forma certa, ok? Trabalhe bem essas estruturas gratuitas, que esses sites que passam para você aqui, beleza? Então pessoal, esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje, o nosso vídeo, tá? Se você quer que eu traga mais vídeos assim como este, né? Traga mais sites novos, assim semelhantes como este. Então deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou estar tá lendo, vou trazer mais vídeos assim, assim. Se você gostar aqui, caso que você gostar, ok? Eu vou trazer mais vídeos assim semelhantes como este pra você, pra te ajudar, beleza? Então, espero que vocês tenha gostado demais de coração, dia, desse, desse conteúdo, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.